Fala pessoal, no vídeo de hoje vou fazer um update rápido do Bitcoin e comentar aqui para vocês por que eu continuo posicionado nesse short pro Bitcoin, mesmo contra gostos aí. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal, se inscreve, ative as notificações e participe aí também do grupo do Telegram, galera. Então, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, tem várias coisas que eu quero falar para vocês, tá? mas vou tentar fazer o vídeo mais sucinto possível aqui, tá, galera. Eu quero começar primeiro aqui, lembrando umas coisinhas do semanal, que é bom olhar. Tá? Primeiro aqui no semanal, galera, só, dê uma olhadinha aqui no RSI, tá? uma coisa que é importante ficar atento que a gente tem também aqui no RSI do semanal, a gente tem uma divergência bearish aqui, que acho que poucas pessoas estão vendo isso, tá? Isso aqui, ó, fazendo topos aqui descendentes no, no price action, enquanto a gente faz topos ascendentes no, uh, no RSI do semanal, tá, pessoal? Lembrando que isso aqui é uma divergência bearish, tá bom? Tá aqui, tá, inclusive, a imagem mostrando aqui, ó, fazendo topos ascendentes, o RSI com, uh, do, do price action com topos aqui, ó, até uma vez eu consigo desenhar aqui, agora não vou conseguir, mas... Aqui, ó topos ascendentes no Price Action, topos ascendentes no RSI. Exatamente o que está acontecendo aqui no, uh, no RSI do semanal do Bitcoin, tá pessoal? No diário aqui, só passando para vocês, também não tem nada aqui de divergência de fato, mas o é um ponto que é importante lembrar aqui, que eu acho que é, que é um, um ponto que eu considero importante, a gente não chegou nesse patamar aqui do RSI, ó, todo esse movimento que a gente fez aqui nessa subida para o Bitcoin, a gente não chegou a passar dessa zona aqui do RSI também tá então é importante estar tá aqui no limite já numa resistência aqui temporária aqui nessa nessa faixa esse é um ponto importante tá aqui no diário não tem uma, uma divergência clara aqui mas também não está muito bullish não a gente tá no mesmo patamar aqui numa resistência de novo do RSI enquanto estamos fazendo os top, topos aqui ascendentes para o Price Action tá e também olhando aqui no 4 horas, vamos passar 4 horas aqui, tem algumas divergências também mostrando, ó. Temos uma certa divergência também aqui no 4 horas do, uh, do Bitcoin, tá? Obviamente não tão bonito, porque esse topo aqui deveria considerar, mas estou considerando que a gente tá fazendo aqui, então, um RSI por enquanto, fazendo aqui uma né, topos descendentes, enquanto o Price Action fazendo aqui topos ascendentes. Numa hora a gente também tem uma divergência aqui, numa hora também, importante lembrar aqui, ó. Temos essa divergência aqui também numa hora, que é o um momento que, eu, inclusive, quando, quando eu falo bastante no canal aqui, também no Telegram, galera, quando a gente tem divergência bullish no RSI, é o um momento que eu gosto de fazer uma entrada para um long, né? Aqui no caso a gente tem uma divergência bearish, tá? Então é um momento que eu considero que vale a pena sim a gente fazer ele realizar um pouco de vendas aqui, né? Para o Bitcoin quem não tá. Uh, né, se você fez um long para o Bitcoin, eu acredito que essa é uma zona interessantíssima para você realizar o seu long aí, tá? Garantir que você tenha, pelo menos, pague seus top loss. Porque o mercado está arriscado, tá pessoal? Não tem nada garantido. Eu vejo muita gente bullish com Bitcoin, tá? Eu acho que tudo bem, é, é, é, faz sentido você ficar bullish. A gente tem um, teve um pump aí, mas tome cuidado, porque esse é o momento que é bom realizar aí, tá? Quem não está tá nos longs. E no meu caso aqui nessa região, conforme eu falei para vocês, estou buscando a minha última ordem de venda aqui nessa região dos 21.500 dólares, tá? Ela está posicionada ainda, não pegou essa ordem aqui, tá? Ordem mais. Uh... A ordem aqui, eu vou distribuir na hora das corretoras aqui, tá pessoal? Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui que eu faço mais ou menos. E no caso aqui, essa ordem dos 21.500 dólares aqui não pegou, tá bom? E tô aguardando ver se vai pegar aqui agora, tá? Possivelmente vai pegar porque o, o Bitcoin ele tá aqui com sentimento bullish, tá? Isso é um ponto importante, eu acho que tá, é um ponto da o pessoal tá comentando, inclusive, entregando sobre isso, e é o risco do meu trade aqui agora, tá? Eu tenho que definir, uh, posicionar bem meus top loss. O segredo desse meu trade aqui agora é conseguir... Posicionar meu stop loss bem e vou mostrar para vocês porque eu botei na região dos 21.800. 21, eu não mudei ainda esse stop loss aí, tá? Mas a gente tem aqui então o open interest uh, subindo aqui, ó, com o long short ratio caindo. Isso bota mais, gera mais liquidez acima, tá, galera? Mas é bom lembrar aqui que a gente já teve bastante liquidação desses dos shorts aqui, pessoal, tá? Muita liquidação, muita uh, compra-mercado aqui também, tá? É um ponto que você tem que avaliar. Se você tá em long, é bom avaliar de realizar pelo menos aí, tá? eu é, acho que é um ponto que não, não fique esperando o Bitcoin, tá até, todo mundo falando que o Bitcoin vai voltar a buscar os 25 mil dólares, vejo no grupo o pessoal comentando sobre isso, e é engraçado como o sentimento das pessoas muda assim, da água para o vinho, né? o Bitcoin é um pumpzinho, a galera já acha que o Bitcoin vai buscar lá os 30 mil dólares, né? é, isso é, é, é quase uma experiência social ali, o, o grupo Telegram, aconselho você a participar e, e e comentar aí também sobre isso, você sente isso também, mas eu noto que as pessoas, quando o preço está caindo, o pessoal começa a falar agora vai para 10 mil dólares, vai para 12 mil dólares, subiu um pouquinho, agora tudo muda, vai para 30 mil dólares. Então, assim, é impressionante, pessoal, como né, a, a, as pessoas têm essa... É, começam a chegar um viés, enfim, e vão sempre... Né, Uh, e eu, e isso, isso é geralmente o motivo porque as pessoas acabam, acabam perdendo bastante dinheiro nesse mercado, tá? Mas a única coisa que tem bullish aqui agora nesse, nesse movimento, na movimentação do Bitcoin é o Open Interest e o Long Short Ratio, tá? Só que contudo, pessoal, eu já comentei pra vocês em outros vídeos sobre isso também, a gente uh, teve isso aqui acontecendo em vários topos pro Bitcoin, tá? A gente viu isso aqui acontecendo em vários topos o Bitcoin, a gente viu o Open Interest subindo forte com o long, long Short Ratio caindo. Isso pra mim que na verdade seria interessante... Na, na, minha, na minha opinião, aqui tá com o preço numa região mais abaixo, aqui na verdade tá. E a gente tá realmente vendo um Bitcoin subindo aqui muito forte. Já tá querendo montar um topo aqui, tá. Então eu não sei se isso aqui vai realmente levar o Bitcoin para casa dos 25-30 mil dólares. De qualquer forma, eu vou ter o stop bem posicionado. Vou comentar aqui para você sobre isso, tá. É, vamos voltar aqui para o gráfico rapidamente, aqui mostrar para vocês alguns pontos importantes. Uh, vamos voltar para o gráfico horas aqui, um pouquinho mais limpo. Então a gente tá aqui agora nesse canal aqui pro, pro Bitcoin, tá? Então por enquanto, pessoal, enquanto a gente não romper essa zona aqui, ó, dos 21.500 dólares, eu acho que fica um pouquinho complicado pra cantar vitória aí pros longs, tá? tome cuidado. E outro ponto importante também que eu acho que, que vale a pena frisar aqui é que, cara, a gente tá fazendo pivô de alta aqui, certo? P fazendo pivô de alta pro Bitcoin aqui, certo? Só que assim, ó, a gente fez um pivô de alta, cara, quando a gente faz um pivô de alta, o preço tem que andar, tem que começar a andar aqui, ó, né? E o preço está simplesmente segurando nessa zona aqui, se enrolando aqui, deveria já realmente estar tá disparando para cima aqui, tá? Então isso está bem estranho, na minha opinião. Tá? O Bitcoin fazendo esse pivô de alta, tem gente falando que tá desacoplando da SP500, galera. Tudo bem? É possível acontecer isso com o Bitcoin? Pode acontecer. O Bitcoin desacoplar do SP500, sair subindo, enfim. É... Mas honestamente, para mim parece pouco provável, tá? Eu acho que o que tá aparecendo para mim aqui, galera, é uma busca de liquidez, tá? O que tá aparecendo para mim isso aqui é uma busca de liquidez, porque o cenário está bearish, a gente viu a reunião lá do, do Banco Central Americano falando que esse, o cenário não está bom, tá? Então, eu acho que... Uh... Me parece que aqui é uma. uma o Bitcoin está buscando aqui é, subir para poder é, os market makers e baleias fazerem boas vendas, né? As baleias não vão vender no fundo aqui para o Bitcoin lá embaixo, eles vão querer vender realmente num topo, né? Fazer o pessoal ficar preso nas regiões mais acima, né? Então, eu acredito que essa região dos 20.500 dólares pode ser sim. A gente pode formar, acabar formando um topo nessa região sim, tá, galera? Obviamente que é bom lembrar que essa região dos 21.000 tá, já é uma região que é, é extremamente importante eu mostrei para vocês em outros vídeos aqui que a gente tem, então, aqui Fibonacci, essa região dos 21 mil dólares, é extremamente importante, a gente teve esses dois topos aqui, ó, que é a região de 68, se a gente ficar, conseguir montar um suporte aqui agora, né, realmente aí o Bitcoin pode tá, dar essa subida, mas o que, que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Tá? O que, que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês os pools, liquidez, os pools de liquidez, aí fica um pouquinho mais o vídeo, tá? segura um pouquinho que eu mostrar para você aqui agora, mas a minha estratégia aqui agora é... Uh, né, buscar esse short até a região dos 21.500, tá? Meu stop está aqui né, acima da região dos 21.800, 21.860, se não me engano. Uh, por que, galera? Aqui, ó. CPR mensal, região aqui dos 21.650 dólares, aqui, ó, essa região da R1. Tá? Se o Bitcoin ficar acima disso aqui. Romper essa região aqui, obviamente dou uma margem maior, tá galera? Dou uma margem aí de um percentual para poder ficar tranquilo. Então se ele ficar acima dessa região de 21.600 aqui, ó, eu vou estar tá praticamente assumindo a derrota aí nesse short, tá? Mas antes disso acontecer, não vou estar tá desistindo desse short aqui não, tá bom? Eu acho que meu, meu, meu, meu ponto de entrada tá muito bom aí. É, se eu tomar esse stop aqui, não vai ser uma coisa que vai ser dolorosa, porque eu fiz bons trades aqui também, tá galera? Para mim, o stop faz parte do trade. Quem não arriscar, quem não arrisca, né? Não petisca, é dizer a questão, né? A frase, né? ao dizer. Então, para mim aqui é uma excelente oportunidade, tá? Eu acho que realmente eu concordo que tá, tá aqui contra essa tendência que a gente tá fazendo aqui pro, pro Bitcoin. Mas, a meu ver, galera, a gente tá aqui dentro desse, desse canal aí, tá? As coisas não mudaram. SP500, a gente não tem SP500 fazendo um pivô de alta nem nada maluco aqui, tá? Inclusive, acredito que SP500, a, a tendência aqui dela é perder esse fundo. Eu já comentei para vocês em outros vídeos. Então, eu continuo aí. É bearish com o mercado aqui na minha na minha opinião as pequenas vai perder esse fundo aqui tá Se a gente der uma subida aqui na minha opinião vai ser de fato para é, pequena subida aqui agora que a gente teve a questão do desemprego nos Estados Unidos que saiu um pouquinho melhor lá né uh, na verdade pior né aumentou o desemprego lá nos Estados Unidos então isso deu esse esse pump no mercado o mercado ficou otimista porque eles acreditam que a inflação está muito ligada também à questão do, do, uh, do emprego que está forte nos Estados Unidos. A economia está resiliente nos Estados Unidos. Né? E ainda continua, na verdade, não mudou nada aí. tá? Acho que é só a gente teve uma notícia boa, o mercado deu essa subida. Tá? Então, para mim, eu acho que vai ser aqui um pouco difícil as pequenas fazer esse pivô de alta aqui. Não estou acreditando nisso. tá? As pequenas fazer esse pivô de alta aqui. Não estou, uh, de fato, acreditando. Né? E Então, eu estou seguindo aqui a tendência do mercado que continua aí baixista, tá galera? Então para mim, essa região dos 21.500 dólares possivelmente vai ser então é, um, tem grande chance de virar um topo aí pro mercado, tá bom? Inclusive a gente vê bastante ordens de venda nessa região dos 20.500 dólares tá? Tô apostando nisso, vamos ver tá? Se eu for estopado na região dos 21.800 paciência, faz parte do jogo aí, tá? Está arriscado, eu sei disso, tá arriscado com isso aqui, tá? Esse é um sinal aqui de bastante risco para mim é, mas é, vou arriscar, pessoal tá bom? Essa aqui é a minha a minha ideia então eu não recomendo ninguém aí também a, a seguir simplesmente o que eu tô falando aqui tá porque o André tá falando cara você tem que gerenciar o seu risco de repente esse trade não é para você não é para você tá cada pessoa tem o seu o seu uh, uh, né a sua forma de ver o mercado daí né? devido a esse risco que eu não estou também entrando tão pesado quanto eu gostaria realmente nesse trade aqui tá galera então esse é o ponto né? A gente tem que avaliar todos os fatores e saber quanto a gente vai estar entrando na nossa mão aí, pesando a mão aí no mercado, tá? Então eu vou falar aqui rapidamente sobre os pools de liquidações aqui da, da BitMEX e da Binance, também comentar aqui sobre os meus, meus trades, mostrar algumas coisas interessantes para vocês, tá pessoal? Não se esqueçam aí também só para avisar que vocês deixam um like aqui no vídeo, extremamente importante, tá? Aperta o botãozinho de like aqui, ó. E também vou deixar para vocês as corretoras que uh, tem melhores bônus aqui do mercado, tá? Que você pode fazer depósito. É, não tem prazo esses bônus aqui, você pode ganhar esses bônus aqui depositando. Né? Tá aqui a Bybit, BitGet Femex, tá pessoal? Qualquer dificuldade que você tiver, pode mandar mensagem para mim no Telegram que eu vou estar tá disponível para ajudar vocês aí, tá? Cada um de vocês tiverem dificuldade em relação a isso, beleza? Então vamos falar dos pools de criação rapidamente aqui, ó. Uh, primeiro aqui, ó, a BitMEX, pessoal, olha só. A BitMEX tem aqui, então, esse. Essa, esse esse puxo de criação aqui de shorts na região dos 21.500, que não pegou, tá? Então eu tinha botado um, um, um short aqui, na um short aqui na, na, numa das corretoras nessa região dos 21.500, que não pegou, acho que foi até, não, não sei qual corretora que eu botei aqui, isso, eu uso várias corretoras, tá pessoal? Eu boto ordens diferentes em corretoras diferentes, porque assim, a gente sempre tem candles diferentes que pegam ordem, não pegam, então eu tenho que botar valores ali, né é como eu vou, faz, vou fazendo geralmente, tá? Então essa região dos 21.500 não pegou aqui ordem, tá? Então esse é um ponto que eu tô aqui ainda interessado a fazer essa venda aqui nos 21.500, tem chance de acontecer. Inclusive aqui, só fazer um parênteses aqui ó, rapidamente para vocês aqui, ó, em relação a isso. Se a gente puxar aqui o Bitcoin nos 15 minutos, a gente está formando uma bandeirinha de alta, tá? Então tem o risco aí sim, ó. Tá? Tipo, pelo menos tá formando essa bandeira de alta aqui, ó. Né? Bandeirinha de alta para o Bitcoin aqui, ó, nos 15 minutos. Vamos ficar de olho nisso aqui, tá? Se essa bandeira aqui romper para cima... Grande chance aí Bitcoin buscar essa casa aí dos 22 mil dólares, né? Vamos dar uma olhada. Ó, essa essa projeção aqui mais ou menos, tá bom? Então esse é o risco todo desse trade. Ó, pode buscar essa casa aqui próximo dos 21.900, tá? 21.900 dólares. Para mim, na verdade, se Bitcoin passar dos 21.600 aí, se você tá de olho no gráfico, tá vendo o preço subindo aí acima dos 21.600, já pode, dependendo se você tiver no short. É, estopar essa operação aí, tá? Porque a gente tem o CPR mensal aí e quer dizer que o Bitcoin vai, então, possivelmente buscar casas mais acima, mas eu não estou por enquanto aí, estou apostando que o Bitcoin pode fazer um topo na região dos 21.500, tá? É, então voltando aqui, ó, então 21.500, né? Tá formando esse, essa bandeirinha de alta aqui, vamos ver se ela vai realmente uh, tomar forma. Uh, também temos aqui o, o uh, os it de liquidações aqui da Binance aqui, eu vou dar uma mostrar para vocês em 12 horas. Vou dá um zoom aqui nessa região. Antes da zoom, na verdade, deixa eu, deixa eu voltar aqui aqui para mostrar para vocês, ó, rapidamente sobre isso. Uh, botar a tela inteira aqui rapidamente. aqui Vamos lá. Aqui ó, a gente tá formando bastante liquidez abaixo de novo nessa zona aqui, 17 mil. A pressão 12 horas, 17 mil. Aqui bastante liquidez aqui abaixo, tá? Então, dando zoom aqui agora no curto prazo, ver se eu consigo fazer. Se bem que deu, um, uma, deu uma bugada aqui, ó. Deu uma bugada. Vou, deixa, deixa eu dar um refresh aqui rapidinho nessa página, porque às vezes acontece isso, tá, pessoal? Só um momentinho. Peço paciência de vocês aí. Hoje é sábado aqui, mas eu quero fazer esse update para vocês, acho que é importante. Lá, vou rodar de novo aqui, 12 horas. Então vou dar um zoom nessa região aqui de novo. Olha só, a região próxima aqui, então a gente vê aqui liquidez aqui nessa região até dos 21.500 tá? E daí, se ficar acima aqui dos 21.800, para mim o Bitcoin tem grande chance de buscar a região lá próxima dos 23 para cima, tá? Mas, ao meu ver, aqui 12 horas está formando mais abaixo do que acima aqui, tá, pessoal? Olhando aqui então de, o de 7 dias, olha só, o Bitcoin pegou bastante liquidez nessas regiões aqui, tá? Ó, pegou, bastante, pegou bastante liquidez, tem ainda nessa região próxima dos 21.500, tá? Uh, deixa eu só vou limpar o gráfico de novo aqui e mostrar para vocês. E tá formando bastante liquidez aqui abaixo, tá, galera? Então, esse é um ponto importante. E olhando aqui também de um mês, a gente pode ver, ó, pegou todas as liquidez, quase todas as liquidez aqui próximo dos 21.500, né? Não chegou a bater nos 21.500 e formou liquidez também na região dos 23, tá, galera? Mas embaixo aqui tem muita liquidez sendo formada aqui abaixo, tá bom? Esse é o ponto principal, é... Esse é um ponto que me deixa aí, uh, né, por isso que eu fico mais bearish aqui com o mercado e também lembrando que o Kings Fisher aqui, ó, tem, deixa eu dar um zoom nesse aqui, a gente pode ver que tem mais incentivo para o preço buscar uh, mais abaixo aqui, ó, buscar liquidez mais abaixo, mas ele precisa subir, o, o Bitcoin precisava subir para poder liquidar esses shorts aí antes de cair, tá, pessoal, você não vai ver o preço cair, cair forte sem pegar, sem uh, uh, que as, os market makers aí Façam essas vendas aí, tá? Para os compradores aí que vão estar tá comprando topo. Alguém vai estar tá comprando esse topo, tá? Pode acreditar em mim que alguém vai estar tá comprando isso aí. Como a gente já viu aqui no TRDR, muita gente comprando aqui essa região, tá? Então, horas de venda aqui nessa região dos 21.500 aqui. Isso aqui é, mostra para mim grande chance do Bitcoin segurar nessa zona aí, tá, pessoal? Então, uh, deixa eu ver aqui como é que está o TRDR aqui em termos de 21.500. Aqui é 30, 300 milhões de dólares de venda aqui nessa região. Tá? E temos aqui também bastante compra nessa região dos 21.100 também, tá? Mas no momento aqui o book está é, bastante vendedor, na minha opinião, tá bom? Então, galera... É, aqui por exemplo, alguns, alguns exemplos para vocês aqui, ó, aqui na, nessa corretora por exemplo aqui, fiz algumas ó, só, como eu pego exatamente os topinhos aqui locais que eu consigo fazer as vendas, ó pessoal, tá vendas locais aqui nesses topos aqui também ó, aqui não pegou, aqui não pegou a ordem que eu falei para vocês dos 21.500 tá, então eu vou reduzindo aqui a mão né, mas não pegou essa ordem aqui, né, por enquanto eu tô com o um PNL aqui, deixa eu dar uma olhadinha ó, quase um 0 a 0 aqui nesse short aqui, tá aqui nessa corretora, aqui também na né, Bybit vou mostrar para vocês aqui se eu consigo rapidamente Será que vai carregar aqui que travou tudo? Só um mentinho? então aqui na, na Bybit eu consegui fazer por exemplo uma venda muito boa nessa zona próxima aqui dos 21.400, tá, pessoal então eu boto minhas ordens aqui, pegou exatamente nesses topos aqui que eu fui vendo a liquidez possível uh, oportunidade de liquidez nessa zona e consegui fazer uma boa venda também nessa região aqui, tá bom? Então basicamente é isso, eu vou posicionando uh, ordens aí diferentes corretoras, porque a gente tem as escândalas diferentes para cada corretora, tá pessoal? Não sei, às vezes acontece muito comigo de uh, não pegar essas ordens aí de, de, de venda em uma corretora ou outra, então eu gosto de me posicionar dessa forma aí tá é, porque eu já vi muita muita questão acontecendo de uma corretora não pegar é outra pega então eu gosto de fazer ordens as vezes mesmo, mesmos valores ali é né? uma corretora pega outra não pega tá então basicamente o que eu tenho para vocês aqui é isso tá galera é tá arriscado para o short eu sei disso mas para mim aí o Bitcoin ou ele vai logo ele deveria ir logo subir aí me estopar aí, então não tem sem problema nenhum ou ele dá, né? Dá o braço torcer aí, não tem o que fazer, tá, pessoal? Eu acho que é bem possível o Bitcoin dar esse braço torcer. Vamos ver como vai ser. Acho que domingo a gente vai ter resposta, né? A gente vai ver se domingo como vai ser aqui o DXY, né? Se vai continuar essa queda aqui. Uh, se aqui continuar, pra mim, o DXY não tem nada aqui, uh, digamos assim. Uh, né, bearish, na minha opinião, aqui tá, pessoal. Eu acho que tirando essa divergência aqui também, que é uma divergência bearish aqui no 4 horas, tô vendo também, aqui ó, fazendo topo descendente aqui, com o RSI fazendo topo ascendente, isso aqui é uma divergência bearish. Eu acho que esse é o motivo também principal do DXY tá caindo aqui, ó, tá? Que é o que a gente tem para o semanal do Bitcoin, tá? Então me parece que o Bitcoin tem grande chance de corrigir no semanal. Amanhã a gente tem o um fechamento aí também do, do, do semanal aí para o Bitcoin, tá, galera? importantíssimo, mas vamos ver como vai, como vai acompanhar aqui o DXY, né? Por enquanto, que ele tá fazendo essa, na minha opinião, fazendo aqui uma cunha, tá? Essa cunha geralmente ela é uma cunha, uma cunha bullish, tá galera? Então esse é um ponto importante e força, reforçando para vocês aqui, eu acredito que é grande chance desse P500, a maior, a maior probabilidade, na minha opinião, é esse p não fazer esse pivô de alta, tá? Se fizer esse pivô de alta, eu vou estar tá errado, vou ter, ter estopado essa, esse short do Bitcoin e só para fechar, para vocês comentar um ponto importante, galera, eu não estou... Quando eu falo fazendo short em Bitcoin, eu não estou vendendo os meus Bitcoins todos, não, eu estou operando no futuro com capital, com uma fração pequena do meu capital, tá? Eu não estou simplesmente realizando vendas de todos os meus Bitcoins, tá? o pessoal acha que eu estou vendendo, estou vendido em tudo em Bitcoin. Não, estou realizando trades no mercado futuros, tá, para poder acumular mais capital para comprar mais bitcoin, tá? Essa aqui é a minha estratégia. Eu não não desacreditei do bitcoin, tá? Fazer short não quer dizer, é, não quer dizer que eu que eu tô a, simplesmente agora vendendo os meus bitcoins e nada, pessoal. São sempre trades que eu tô mostrando para vocês aqui agora para acumular dólares, né? É, ou Bitcoin, enfim, para comprar Bitcoin mais barato. Então, os ganhos que eu tenho com esses, com esses trades que eu faço, eu boto ordens de compra no spot para acumular mais Bitcoin em regiões que eu estou... Que eu, que eu tô... Né, que eu acho que são interessantes. Né? Inclusive, essas, essas regiões que eu estou interessado são regiões que a gente tem muita liquidação para o Bitcoin. É onde eu vou estar tá comprando com certeza, aí, tá acumulando Bitcoin para o longo prazo. Tá bom, pessoal? Então, no mais, é isso. Espero que você tenha gostado aí do vídeo. Se você gostou desse update, vai lá, deixa esse like aí. Participe também aí, grupo, aqui do grupo do Telegram. Links aqui abaixo. Vou deixar aqui comprar também na Bybit. tá dando bônus aí, tá pessoal. Dá uma olhadinha às corretoras você vai gostar. Qualquer dificuldade, pode mandar mensagem para mim no Telegram. Tá bom? Um bom final de semana. Um abraço. Yes.